Tudo bom, Professor Francisco? É um prazer tê-lo aqui conosco, né? Estou vendo aí seu cenário tá bonito atrás, colorido. Onde é que você mora, Francisco? Só curiosidade. Eu moro em Santos, ah, no litoral de São sim. Paulo. Sim, litoral, né? Litoral é outra coisa, outra vida, né? É. Então vamos lá. Meu nome é Lívia. Eu sou servidora da UNB. Eu trabalho no Centro de Educação à Distância hoje. É, nós estamos participando de um projeto que chama é, o legado do SEAD, as contribuições do SEAD para o legado, não, as contribuições históricas do SEAD para a UNB. Então, a gente está estudando vários projetos do SEAD, fazendo esse movimento, esse percurso histórico, e um dos nossos grandes projetos de educação à distância foi a UAB. Então, nós, nós gostaríamos de ouvir, né, a perspectiva dos alunos, como como isso impactou, como esse projeto impactou a vida de do, dos alunos que se formaram. Por isso que você foi convidado hoje, tá bom? Tudo bem. O Éder é meu colega de trabalho, ele trabalha na parte de audiovisual, ele tá aqui com a gente para nos dar esse apoio nessa parte, né, mais técnica e também para tentar dar mais qualidade, o máximo de qualidade possível para para nossa entrevista, mesmo ela sendo online. Então, eu vou te fazer algumas perguntas, é breve, professor, aí tá. se você, você quiser acrescentar mais alguma coisa, fique bem à vontade para falar, contar a sua história, fique Tudo bem, bem. bem tranquilo. Então, meu nome é Francisco Souza, eu fiz o curso de Licenciatura em Teatro é, no Polo de Itapetininga, interior de São Paulo. Foi pertinho né? da sua casa, pertinho não? Não, não é. Eu tinha uma trajetória de quatro horas de viagem para chegar no Polo e quatro horas para voltar eu tinha que sair daqui de Santos às 5 da manhã então eu saia de casa às 4 e meia para pegar o ônibus das 5 para chegar antes das 7 na Barra Funda então eu tinha que pegar o metrô ainda até a estação Barra Funda às 7 eu tinha que pegar o, o ônibus se eu perdesse o ônibus das 7, só às 8 e aí eu já chegava atrasado na aula a aula começava 9 horas geralmente, o ponto começava às 9, então era bem corrido e aproveitava esse tempo do ano essas horas todas para ler para participar do fórum né já tava ali no celular no notebook fazendo alguma coisa foi assim os três primeiros anos e qual era a frequência disso professor? era uma vez no mês uma vez olha no, no primeiro ano não a gente era quinzenal era quinzenal Uau. e alguns momentos quando concentrou em encontro de algumas disciplinas então era todo final de semana. Ou sexta, sábado, sábado e domingo, nos primeiros meses, como eu não conhecia ninguém da turma muito bem, eu ficava em hotel. E aí depois, pegando a amizade, um dos meninos ofereceu a casa dele para eu ficar. Até no final do segundo ano, eu acho, ele desistiu do curso, ele trancou o curso. Uhum. E mesmo assim, eu ainda continuava me hospedando na casa dele, quando eu tinha que ir até o polo. E você foi até o fim. Foi, foi, até o patulando, concluir Conta um pouquinho, como você descobriu a UAB? Em é, 2010, eu estava concluindo o bacharelado em Ciências Sociais, na Unesp, na cidade de Marília. Já tinha terminado a licenciatura, estava concluindo o bacharelado e pensando o que eu vou fazer, né? Eu queria fazer alguma coisa com teatro, porque a minha estadinha em Marília para fazer as Ciências Sociais, foi de 2005 a 2010. E nesse período eu eu fiz parte de uma trupe de teatro. Já tinha feito teatro em outros momentos da minha vida, mas nunca algo com muita constância, né? Um tempo. E ali foi 2007, 2008, 2009, né? Que eu fiz parte do Núcleo de Arte do SES. Então a gente viajou com espetáculo, né? E aí, aquilo, eu falei, nossa, eu gostaria muito de continuar fazendo isso. E tinha muita prática e eu queria muito a teoria. Eu preciso da teoria cênica para poder encaixar tudo isso que eu estou fazendo, né? Compreender melhor. E aí, de fato, não sabia. Na, naquele momento, eu não tinha ideia de dar aula para o ensino básico. E nessas minhas pesquisas, Escola Livre de Arte cênicas da de Santo André... Aqui em Santos tem uma escola técnica também, municipal. Então essas duas estavam no meu plano. Até que eu não lembro como, se alguém me enviou, mas apareceu o edital né, da turma 3. Eu falei, vou prestar. Olhei, de Marília e Itapetininga era uma distância maior do que de Santos até lá. Mas vou me encarar, se não der certo, paciência. Se eu tiver que mudar para Itapetininga, eu mudo. Como professor, eu acho que eu consigo aulas né, mais fáceis sendo professor sempre a gente consegue aula, né, nos lugares, pode não ser da disciplina, pode ser substituto, mas a gente vai conseguindo. Então eu encarei, fiz o, o processo, o vestibular, viajei até Petninga para fazer a prova, para fazer a, a cena, né, que foi gravada, a minha cena, e aí fui aprovado. Que legal. Fui aprovado. Hoje você é professora? e sou professor de Arte na Rede Municipal de Santos, ingressei ano passado, e na Rede Municipal de Cubatão. Eu era professor de Sociologia durante o curso, né? E, de certa forma, eu já trabalhava o teatro ali, um pouco nas minhas aulas e em alguns projetos. Uhum. Ainda não vislumbrando trabalhar com teatro na escola básica. Pensava, de repente, em escola técnica, um projeto social, com teatro, mas não na escola regular, uhum. e aí no final de 2014, eu acho que eu vou pular algumas coisas, mas é que faz parte uhum. desse pensamento, Tudo bem. no final de 2014, quando eu já estava para concluir, aparece um edital do município de Cubatão, que é uma cidade vizinha de Santos, e tinha a vaga para professor de arte, eu ah, falei, eu vou prestar, acho que eu estava numa empolgação muito grande, né, originada por esse percurso de formação, e prestei. Né? E passei, passei muito bem, né? em oitavo, mas demorou para ser convocado. Uhum. Ó, o concurso foi realizado no começo de 2015, e eu fui convocado só em 2017. Né? E aí eu, eu topei. Estamos aí, desde então, em Cubatão. E depois eu passei em Santos, exonerei do Estado, então a sociologia eu deixei de, de lecionar. Mas ela ainda faz parte, né? A sociologia e a antropologia fazem parte uhum. do nosso trabalho. No teatro Sim. e nas outras linguagens também. E dá para fazer uma união bem legal, né? Sociologia com teatro. Dá pra fazer uma conexão aí de bastante coisa. Muito legal. É. Durante o curso teve esse diálogo bastante, né? Da antropologia, da sociologia. E agora eu vejo que tem mais também, né? Tem tá um, muitas disciplinas questão de é, da cultura africana. E isso também tem... Prezido muitos diálogos, né? Nessas outras disciplinas. E talvez traga uma leveza também, né? Porque sociologia é uma matéria mais mais densa, né? Diríamos assim, mais difícil de compreender. assim, Talvez, não sei. mas Meu marido é sociólogo, né? E ele é essa coisa assim, bem mais... Acho que ela dá uma leveza maior ao teatro. Dá mais mais concretude, assim. Acho que quando você mexe com assim só devagando aqui, pensando. Acho que é bem legal. Sim. Pensando no seu é. trabalho, que dá para fazer muitas pontes interessantes. Professor, olha só, me conta um pouquinho como é que foi a sua trajetória de estudo lá, você já me contou essa coisa do, do ônibus, né, dessa trajetória que você fazia e dessa, dessa persistência aí de chegar até o fim mesmo nesse, né, com esses desafios todos, mas me conta um pouquinho mais como é que foi o desafio de estudo, como é que era a sua rotina, como é que você fazia para conseguir conciliar as suas atividades com essa atividade de estudo, como é que era com, com o grupo de alunos... Conta aí para mim assim, um pouco de como foi a sua vida dentro da UNB né, durante esse percurso aí de, de formação. Quando eu ingressei no curso, eu ainda tinha uma certa dúvida né, em relação a ser um curso à distância e a presença como é que fica nisso. Né? Eu tinha bastante receio, ficava assim, mesmo no edital falando que estava previsto os encontros presenciais, mas eu tinha muita desconfiança. Né? Uhum. E já no, no primeiro laboratório de teatro, essa minha desconfiança ela foi quebrada. Né? Porque as interações elas aconteciam com muita intensidade, mesmo é, a gente não estando fisicamente próximo. Né? Os professores, os tutores faziam essa presença ser real, assim. Né? tanto nos fóruns como nos encontros presenciais. Então, eu fui vendo que a sensação de distanciamento da universidade, que a gente está no polo, né? O polo uhum. tem outros cursos, mas não é aquele, pelo menos para mim, que já tinha vivenciado um clima universitário, não tinha aquele clima, não tinha aquela mesma atmosfera. Sim. Mas com o passar do tempo e... É, a integralização também é, da UNB cada vez mais com o polo essa sensação foi eu, fui, eu fui começando a construir essa sensação de pertencimento à universidade né? então é, como que foi nossa me perdi agora um pouco como é que era como é que era a sua rotina de estudo como é que eram os professores você tinha dificuldade de acessar as aulas como é que foi tudo isso aí para você ah, como sim. é que você conciliava as coisas? É, eu trabalhava no período da manhã como professor. Então, eu tinha definido que, pelo menos no início, eu ia ficar só com o período da manhã para me dedicar né? à tarde a, ao curso. Eventualmente, se eu tivesse que viajar durante a semana, eu ia dar um jeito também. E eu dividia. Cada dia da semana, eu, tinha, eu me dedicava a uma disciplina. Algumas disciplinas tinham o fórum de discussão, então eu tinha que entrar em mais de um dia para poder ver o que tinham respondido, para interagir com as outras respostas. O que era a discussão da sala de aula que a gente não tinha. Que o fórum é, fazia essa, essa parte né, da, da discussão e do debate. Então, eu, algum dia eu cortava... então meia hora para ver os fóruns e responder mais algumas coisas. Mas hoje é a disciplina tal que eu tenho que dedicar, as leituras e fazer os trabalhos. Então eu tentava compartimentar dessa forma. E aí funcionou muito bem para mim. É. Eu vi que outros colegas tinham muita dificuldade, porque é, a carga horária de trabalho era muito tensa, né? E às vezes a gente acredita que o curso é a distância, a gente pode... Ah, é, a distância então é mais simples, a gente faz num dia e não, né? porque ele tem o mesmo nível né, do curso universitário presencial, tem as mesmas exigências, e ainda bem que tem, né, porque assim, é a garantia de formar muito bem os professores que vão atuar. né? Uhum. E eu senti muito isso, nossa, a carga de leitura é grande, mas eu já estava acostumado nas ciências sociais com uma carga forte de leitura. Uhum. Mas os trabalhos têm que gravar por diversas vezes. Meus sobrinhos, que na época ainda eram crianças, me ajudavam a gravar. É, teve uma... Eu precisava de uma outra pessoa para segurar o boneco comigo na disciplina de laboratório 3 ou 4 e aí eu chamei os meus sobrinhos e eles me ajudaram, né, a, a fazer o um ensaio com o boneco e foi muito legal isso, né, porque acabou a família também sim, participando, mãe. um pouco se movimentando quando eu precisava fazer alguma coisa. aí ah, preciso fazer um trabalho, preciso que alguém tire foto para mim, sim, aí sim. minha irmã me ajudava, aí minha mãe também ajudava. Então foi, é muito interessante, que talvez se eu tivesse mudado para outra cidade, é, essa participação assim em casa talvez não tivesse acontecido, né? Se não tivessem vivido essa experiência também. Uhum. Eu acho que o, o curso de distância ele irradia muito, né? Pode irradiar para mais pessoas para além de mim, né? Aquelas que estão comigo também vão sendo atingidas de uma forma ou outra. Uhum. Isso é bastante interessante. O que foi bem bacana nesse meu percurso também, é que como eu já tinha vivenciado a experiência de iniciação científica, né, de ser bolsista FAPESP, que é a Fundação de Amparo a Pesquisa aqui do Estado de São Paulo, eu queria buscar isso também. Também queria fazer iniciação científica. Aí perguntei se era possível fazer num curso só de licenciatura. Haviam poucas vagas ainda naquele momento para alunos à distância. E aí tinha um impedimento de que eu não podia trabalhar. E já era um período que eu não tinha mais essa vantagem. Isso também foi um dos motivos que eu escolhi o curso, né? da Pelo programa OAB. É, de eu poder é, não precisar estar fisicamente todos os dias na instituição. É, isso tem contribuído, contribuiu para mim, que já trabalhava e morava longe. E acredito que para outros também que conseguem realizar isso, porque para mim foi um sonho cursar teatro, né? Que adentrar lindo. todas essas descobertas, foi a realização de um sonho. O então, UnB me ajudou muito. E, como eu não consegui nisso, Científica, em 2012 surgiu é, a primeira versão, acho que eu posso falar assim, do Programa de Extensão Caravana Cênica. Então, abri inscrições para todos do Polo, e eu me inscrevi, aí fui aceito, e fui passar uma semana na Universidade de Brasília. Então, fui conhecer a UNB pela primeira vez, participar dessa imersão é, sobre mediação teatral e aconteceu junto com o evento Cena Contemporânea. Então, além da formação na UNB, dessa experiência com outros alunos do Brasil, de outros polos, eu ainda tive acesso a espetáculos de diversas linguagens que participaram naquele momento do Cena Contemporâneo. E aí eu me apaixonei mais ainda por essa ideia, eu falei, ah, eu quero muito, quero... E aí, ah, vai ter uma bolsa de extensão para trabalhar junto ao Polo, no programa, ah, eu vou me candidatar. E como meu outro colega do Polo não quis candidatar porque ele não tinha tempo, aí acabou que eu fui escolhido. Então, fui trabalhando com os próprios colegas, né, o projeto de extensão, em algumas escolas, também na diretoria de ensino, a gente começou a a fazer um trabalhinho ali e acolá para culminar é, numa outra etapa desse programa de extensão que foram dois espetáculos, um foi o professor Graça e o outro foi um grupo acho que de alunos também e foram até Itapetininga fazer apresentações em uma escola pública, uma das maiores escolas de Itapetininga e eu fui aquele que fiz, orientei os processos de mediação é, dos espetáculos. né então para mim foi uma experiência de é, descobrir um outro canto profissional, para o licenciado em teatro, né? Não, não, não conhecia essa esse caminho profissional e a interação com os colegas, com toda a comunidade também foi muito bacana, né? Então aquela escola em dois dias, né? Com a equipe da UNB lá fizeram transformações, animaram alunos, professores então, participar desse programa de extensão foi muito importante para mim, né? porque aí me engajou ainda mais na ideia de pesquisa, de fazer mestrado, de fazer doutorado. E aí a professora Gisele Rodrigues, que era a coordenadora na época, me deu super apoio e eu chamei. Quer me orientar? Para a gente pensar esse programa de extensão, como que é a influência dele na nossa formação, da formação do licenciado, e aí pensar como é importante o programa de extensão, né? E foi foi muito bom. Eu digo que todo esse percurso aí, né? todo esse conhecimento com outros alunos da UNB, é, fazem uma diferença muito grande, porque depois a minha turma também outros colegas foram para lá, e quando há o retorno ao polo, é as pessoas estão mais engajadas no curso, né? Se elas estão com aquele desânimo, estão atrasadas, elas recebem um novo gás porque é aquilo que eu falei, a gente consegue se identificar com a universidade, né? Então, eu pertenço ao UNB. Então, você começa a, a, a ter um ânimo maior para participar da formação. Que legal! E você fez o mestrado também depois? É, é, terminei em 2014, né? Me formei em 2014. E tentei ingressar no mestrado em 2015, no Instituto de Artes da Unesp, eu não consegui. E também começou o ProfiArtes, que é o Mestrado Profissional em Artes, né? esse programa de mestrados profissionais para professores. Só que o ProfiArtes pediu que, que o quê? Que não apenas fosse formado em arte, né? em, em alguma das linguagens, mas que estivesse atuando como professor de arte, e eu não estava. Hum. Agora, Agora você pensando. já pode, né? Então, aí eu consegui, depois que eu entrei em Cubatão, teve uma outra seleção, em 2018 eu ingressei e fiz, terminei em 2020, né? Olha, que Ali bom, na, na pandemia já fui suando e consegui né, o mestrado, e agora estamos aí no planejamento para entrar no doutorado. Parabéns, professor, é, parabéns. Como você define aí essa finalização, com que... É, a pergunta, na verdade, é como foi finalizar o curso da UNB e como você define essa conquista? Olha, finalizar o curso da UNB me deu a certeza de que eu queria o teatro na minha vida de qualquer forma. Se não fosse como ator, é, que fosse na educação. Uhum. E foi muito importante porque acho que eu vinha de um caminho meio que frustrado por não ter conseguido ou por não estar conseguindo atuar né, como ator. E isso me ajudou a me compreender que fazer teatro junto com os alunos na escola é, era o que me completava. Que né? preenchia. Que preenchia, exatamente isso. E acho que foi durante todo esse percurso dos estágios, né, que a UNB tem um compromisso muito grande com os estágios, cobra bastante, faz com que a gente atue já nos estágios, não é uma mera observação né, de um professor atuando, mas é o atuar junto com aquele professor. É, e isso faz uma grande diferença, porque vai nos posicionando, já nos dando a ideia de como que é ser professor. Eu já era professor, né? Mas não de arte, não de teatro. E eu sempre achei muita dificuldade de trabalhar a linguagem de teatro de uma forma, é, não a construir apenas é, peças de teatro para mostrar no final do ano na escola, mas como processo criativo mesmo. E isso foi... É importantíssimo para eu, por isso que eu digo, foi um sonho mesmo, porque eu consegui me encontrar, né, como um lugar nas artes cênicas, que foi no teatro educação. Professor, eu ia fazer a pergunta se depois, do que, depois de você se formar, o que, que mudou na sua vida pessoal e profissional? Você já me respondeu muito dela, então se você quiser ah, completar... Aumentou muito as oportunidades, né? É, como professor de teatro surgiu muitas é, oportunidades né mesmo não sendo nas redes públicas mas na rede privada também. acho que aumentou o leque de opções para mim né de como trabalhar é, e fez esse engajamento meu também para entender que como professor eu poderia também ser um pesquisador, ser um artista, professor, pesquisador né pesquisar minha prática, contribuir com o ensino de arte, com o ensino do teatro, por meio da reflexão da minha prática também. E como é que é ser um estudante egresso da UNB? Um estudante egresso que agora está de volta ao curso como tutor. <risos> Isso legal. é sensacional para mim. E olha, lá em 2014, já se falava que ia abrir um curso de teatro aqui em Santos, só que ocorreram uma série de coisas, né, sempre há um é, um risco dos cursos à distância parece que fecharem, né, então ficou um bom tempo sem ter turma, depois teve uma turma aí, não tinha nem Tapetininga, abriu, e nem aqui também, em Santos, e eu fiquei nessa expectativa, ainda entrei em, em contato com a secretaria da, da UAB. E perguntei, então, aquela ideia de ter um curso instant ainda está vigente? Porque eu já perguntei por aqui, cheguei a perguntar lá no Núcleo de Educação à Distância, e eles falam que não sabiam de nada, e aí a secretária Clarice falou, não, tá a ideia, tá, o, o projeto foi feito, né, vamos aguardar, e quem sabe. Aí saiu o curso, saiu o vestibular, e eu falei, não saiu ainda a tutoria, e agora? Não saiu a tutoria, sabe quem não vai sair? Saiu a tutoria, eu falei, ah, eu vou prestar. E fiquei em quarto, né, eu falei, ah, não deu, uma pena, né, queria tanto voltar, <risos> de repente isso poderia ser o meu caminho de pesquisa, né, e foi o primeiro, foi o segundo, de repente um dia eu um e-mail, né, tava lá, o AB, o NB, ué, convocação, falei, não, aí eu dei um grito, falei, nossa, eu vou voltar, <risos> volta ao NB, <risos> Não é um vínculo institucional mesmo com a universidade, mas eu faço parte, né, sim, do projeto UAB, sim. colaboro, fico muito feliz porque eu vejo assim que a minha experiência no curso contribui muito para os alunos, né? Então na organização dos estudos, então eu vou ajudando, dando dicas para eles, né? então eu posso, é, acho que o conhecimento que eu tenho contribui muito para tranquilizá-los, para acolhê-los. Né, e também para aprender junto com eles. Então, para mim, assim, é um momento muito marcante de poder fazer parte do programa é, como tutor, né, voltar e ver que o curso continua excelente, está muito melhor do que quando eu fiz. E é isso que eu desejo: vida longa, programa OAB na UNB, porque transforma as vidas, né, dá oportunidade que talvez as pessoas não tivessem por não ter uma faculdade, universidade de teatro próxima da sua casa e não poder mudar de vida para ir para outro município. Né? Então, uhum. acho que é importante, isso que eu digo, vida longa ao programa UAB na UNB, né? porque ele continue que transformando vidas e lugares, né? Uhum. Porque é isso, cada professor formado transforma o lugar onde ele está, né? a rede onde ele está, ele traz ideias novas, ele injeta, é, um ânimo, novas perspectivas. Quando eu fui assumir, e aí é um outro problema, né? Das licenciaturas em teatro. As prefeituras ainda estão em busca de formados em educação artística, ou que o nosso diploma saia a licenciatura em arte, teatro como se fosse uma habilitação, e não como uma área própria. Então, em Cubatão, foi uma discussão né? E aí a supervisoras não, mas não é. Inclusive, entrou na hora ali no site da Universidade de Brasília para ver se era verdade que existia o curso. E uma supervisora falou, veja o que, que a rede pode ganhar com o professor de teatro. Né? A gente tem que trabalhar as quatro linguagens. A maioria dos professores é de artes visuais. O professor de teatro pode contribuir com a formação, pode contribuir com novos planos. Né? Então, né, isso também fez uma diferença ali. Minha amiga. E o que você diria, professor, para as pessoas que estão querendo fazer o curso, que, que se interessam para as pessoas que, que querem fazer, mas que têm algumas objeções em relação à educação a distância? Como é que você diria para essas pessoas? Então, eu diria para que não fiquem desconfiados dos cursos à distância de uma universidade tão séria tão importante como a Universidade de Brasília, porque são cursos que têm grande excelência, professores que atuam da mesma forma que atuam no presencial, sempre lutando muito para que haja qualidade, para que a gente tenha as mesmas oportunidades do curso presencial, para que o conhecimento seja de fato é, desenvolvido com excelência e que tenham professores né, inovadores para as escolas públicas do nosso Brasil. Muito bem, professor. Muito obrigada. Só te parabenizo pela sua trajetória e desejo todo sucesso do mundo para que você consiga ampliar cada vez mais sua voz nesse mundo aí e conectar cada vez mais pessoas nesse universo. É. Obrigado. Gratidão, viu, querida? Parabéns, e sucesso. Obrigado a vocês pela oportunidade de, de contar um pouquinho da minha história. Linda sua história. De Muito linda. Eu várias vezes para um monte de gente. Espero voltar em breve aí à Universidade de Brasília. Volte sim, estaremos lá. Estamos voltando agora para o presencial aos pouquinhos, né? Já estamos assim, meio em transição ainda.